Olá aluno Estúdio Fã, meu nome é Diego Lima, eu sou sócio fundador aqui do estúdio e a gente está aqui, eu, a Letícia e todo o time que você já conhece, né, um pouco afastado um do outro aí para respeitar também eh, todo esse lance do Corona, para te fazer um pedido né, de ajuda de forma muito humilde, a gente quer bater esse papo franco com você. É, durante seis anos o Estúdio Fã manteve suas atividades aqui. Com, sempre muito comprometido com o nosso aluno, sempre muito comprometido em trazer o melhor treinamento, em fazer você gostar da atividade física e hoje tudo isso corre riscos de, de fechar, né? de a gente ter que fechar as portas. Esse Corona ele veio para abalar muito, muitas estruturas e com o Estúdio não seria diferente. Então a gente quer te fazer um apelo para que você, que está pensando em cancelar e voltar depois, né? que você não cancele seu plano, que você continue nele, você vai ter todas essas aulas recuperadas, a gente vai dar um jeito aí de você poder estender talvez o plano, recuperar o plano. E você que está acabando o seu plano ou que acabou o seu plano nesse mês, que você possa dar esse voto de confiança para a gente e renovar o seu plano de forma que com certeza ele só vai começar a contar quando o período realmente iniciar de verdade. Dito isso continue aproveitando os treinamentos que essa galera aqui está é, fazendo individualmente. Cada, cada professor está muito comprometido desde o começo que a gente teve que fechar. Eles estão fazendo todos os dias os treinamentos para você de forma personalizada. E até a gente fica essa sugestão, né, para que você realmente não deixe de treinar. Hoje, já ficou comprovado que a taxa de mortalidade pelo coronavírus se deu muito em pessoas obesas e pessoas que eram sedentárias. Ou seja, treinar nesse momento pode literalmente salvar a sua vida. Então aproveite os treinamentos que, você, que vocês estão recebendo dos professores e a gente faz esse apelo aí, essa ajuda, para que vocês continuem com a gente nesse momento tão difícil e juntos a gente vai vencer esse corona.